Lembrai quando fui ter vergonha de 1998. Lembro. Por favor, Senhor Jesus amado, amor. Jesus que estás no céu, santificado sejais o nome que me glorificais nesse momento. Todos saem da vida. Amor, meu Deus, me deixes livre. Me deixes livre. Reparou que no final do último época. Por não dormir. Desculpa pelo grito, desculpa pelo grito, muito mais. Eu não sei o que fazer, é velho!